Boa tarde, mais um Devocional Vamos hoje falar sobre o peso das nossas palavras O peso que as nossas palavras têm em nossa vida A influência que as nossas palavras têm em nossa vida No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23 Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse que teremos o que dissermos se não duvidarmos Mateus 12, no versículo 34 ao 37, a Palavra do Senhor diz assim, Da abundância do coração fala boca. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, colocado ali pela meditação, produz em sua vida coisas boas. E um homem mau, do tesouro mau, do seu coração tira coisas más. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com o que nós ouvimos de outras fontes, aqui as fontes são é as redes sociais, as pessoas que nós conhecemos ou até as que não conhecemos, a televisão, os filmes, cinemas, tudo isso aí. Porque uma hora ou outra hora, nossa boca, que é a nossa língua, ou as palavras da nossa boca, vai reproduzir, a nossa boca vai reproduzir essas, palavras, essas coisas que nós ouvimos, destas fontes. E quando a nossa boca reproduzir, então ela vai ser estabelecida, vai ser criado o tipo daquilo que ouvimos falar em nossa vida. As coisas más ou a fofoca ou as coisas negativas que nós ouvimos falar, elas vão ser, vão, a nossa boca vai falar Vai reproduzir e, e, e espiritualmente eh, ela será então criada em nosso coração O tipo daquilo que nós eh, estamos a falar, que ouvimos falar primeiro de alguém E agora nós falamos Palavras são tão importantes e poderosas Que até mesmo palavras descuidadas serão julgadas Esta é a responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus nossas palavras têm muito peso, têm muita energia espiritual para o bem ou para o mal. Deus nos deu línguas com uma maior autoridade em nosso corpo. A nossa língua é a maior autoridade em nosso corpo e nós devemos ter muito, mas muito cuidado mesmo com o que nós falamos acerca da vida de outras pessoas, da nossa própria vida e de uma forma geral. Se for algo negativo, tenha muito cuidado para que a tua boca... Não reproduza, não fale isso aí. Por quê? Porque senão o teu coração vai criar isso, que é eu tô subconsciente. Isso vai ser estabelecido dentro do teu coração e vai ser criado. Tu começas a ter os mesmos problemas que você um dia julgou em alguém, você começa a ter os mesmos problemas que você um dia é... apontou o dedo para alguém, e você não sabe como e por quê. A tua boca. Uh, fez com que o coração estabelecesse as palavras que saíram da tua boca que tu pensaste que era só mesmo uma piadinha mas o teu coração não consegue entender quando é piada e quando estamos a falar sério então ela vai ela vai ela vai criar isso e será estabelecido em sua vida tenha muito cuidado mas eu digo a vocês que mesmo para cada palavra ociosa que os homens possam falar, eles darão conta dela no dia do julgamento, pois por suas palavras você será justificado e por suas palavras você será condenado, Jesus disse que uh, não importa o tipo de palavra que nós falarmos, porque as nossas palavras, elas se forem boas vão nos justificar, mas vão nos justificar e vão nos abençoar, mas se forem más elas vão nos condenar tenhamos cuidado, minhas irmãs e meus irmãos, com o uso da palavra, o peso, as palavras têm muito peso em nossas vidas. Boa tarde, até mais, Shalom.